E beleza aqui quem fala é o Muca e chegou a hora da gente ver quais são as novidades e desafios que vai rolar para a gente do próximo update que é o update de Natal a gente tá atualmente no update da Media. eu já postei no canal se você não viu se você é novo no canal já se inscreva para você não perder nada na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você que é novo e hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos desafios do update que vai começar a partir da quinta-feira da semana que vem às 11:30, beleza? Para quem não sabe, a gente tem quatro estações no jogo e a gente vai completando os desafios, ganhando pontos e a gente resgata carros que são raros, que não dá para comprar na loja, só no leilão. Então, esse tipo de evento aqui é imperdível, beleza? Na capa do evento de Natal, completando 80%, a gente pega um Extreme E e completando 160 pontos, a gente pega a Ferrari Califórnia. Esses dois aqui a gente vai acumulando os pontos conforme a gente vai fazendo o evento de verão ou no inverno. São dois carros ótimos para vender. E ali no canto tem uma novidade que eu acho que tinha isso no começo do jogo. E aquele carro ali que não tá mostrando é a Lamborghini Sian. Então a gente completando os eventos aqui com a galera, a gente vai acumulando aqueles pontos ali até a gente resgatar o carro secreto que é a Lamborghini Sian. Pelo que eu vi o Nissan 400Z eu acredito que vai ficar para o próximo update. Mas aquele carrinho elétrico que eu mostrei no último vídeo Vídeo dos vazamentos, aquele carrinho a gente vai poder pegar. Esse aqui é o primeiro evento que vai começar na quinta-feira que vem, a partir das 11 horas da manhã, que é o evento de verão. A gente faz os desafios aqui que eu sempre trago para o canal com a configuração de tonagem para ficar mais fácil para você. E completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse AMC, esse carro aqui, um Muscle, né? Eu não sou fã de Muscle, mas é um muscle até bonito, né? Eu achei ele bonito. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar essa BMW, que é um carro bacana também, um carro OK classe A. Esse carro é bom para vender para quem já tem um aí. Aqui tem os desafios do Forza Tom os desafios diário, na sequência a gente tem corrida online aqui para ganhar 10 pontos, parece que é corrida de rally, a gente tem um evento lab para ganhar 3 pontos, tem uma placa de perigo, um radar de velocidade, duas corridas aqui dando um mal de um jaguar, e aqui a gente tem uma corrida de rua, tem uma caça ao tesouro que vai dar 3 pontos, desafio de tirar foto, um evento online para ganhar 2 pontos, eu não vou fazer, e a gente tem mais dois eventos aqui de rivais, e eu acredito que esses dois eventos aqui, de cara a gente já vai poder pegar esses carros aqui que é o carro elétrico e a limousine e aqui a gente tem a loja do Forzaton que tem uma Lotus GT1 que é um carro muito bom e o restante aqui nada me interessa. Deixe nos comentários o que, que você achou desse primeiro evento sazonal de verão. A gente tá no evento sazonal de outono e esse carro vermelho aqui esse Play Month, eu acho que é assim que fala, não sei falar o nome desse carro completando 20 pontos vai ganhar esse carro eu acho que esse carro aqui é daquele filme Carro Assassino, não é? E o Dodge Super B, a gente vai pegar completando 40 pontos. Eu já tô vendo ali os desafios do Forza Tom com maldi e o Forza Tom Diário. Na sequência, temos aqui um Horizon Arcade. Corrida Online, tô vendo que é de Rally Temos jogos da Playground. Temos aqui três desafios do jogo, né? Que é uma placa de perigo, um desbravador e um radar de velocidade. Temos aqui três corridas de cross, velocidade de Rally um desafio de tirar foto, esses dois modos rivais aqui, o da limousine e do carrinho elétrico eles vão valer para toda a temporada, então é muito importante fazer isso aqui. E ali a gente tem pontos extras para a expansão da Hot Wheels. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, até que essa Ferrari FXXK, ela é um carro muito bom na classe S2, só que pouca gente corre na S2. Ah, agora estamos aqui no evento de inverno e a limousine a gente vai poder resgatar ela aqui. Tem dois carros aqui super raros, né? A limousine completando vídeo de pontos e essa Mercedes aqui ela é muito cara, então vale muito a pena pegar esse carro. Para quem já fez os eventos com ela, vai ganhar uma grana no leilão. E na sequência a gente tem os desafios do Tom, com aquele Vu, desafios diários, corrida online de velocidade para ganhar um muscle, Event Lab vai dar três pontos. Temos aqui radar de velocidade área de velocidade, dá pra gente ver ali duas corridas, uma de velocidade uma de rally, temos uma corrida de cross aqui, desafio de tirar foto novamente, a gente tem um desafio de eliminador, tem um colecionável ali pra gente bater nos bonecos de neve, os dois modos rivais vão valer pra sempre e temos ali os desafios da expansão da Hot Wheels a loja do Forza Tom tem a Lamborghini Veneno, que é um carro muito bom de manobra na classe S1, a tunagem tá compartilhada pra quem quiser testar. Nós estamos aqui no último evento sazonal desse update de Natal, e a gente vai poder pegar o AMC Rebeu e aquele Porsche ali GW. Eu acho que ele já tá aqui no jogo, né? Mas é um carro raro. Esses dois aqui são raros. Temos os desafios do Forza Tom e os desafios diários para você ganhar pontos para você comprar os carros na loja do Forza Tom. A gente tem corrida online de velocidade em equipe para ganhar 10 pontos, jogos da Playground Games ali em cima valendo 3 pontos, placa de perigo, desbravador. Área de velocidade, tô vendo ali corrida de rally, corrida de velocidade Corrida de cross, horizon tour ali embaixo Desafio de tirar fotos, os modos rivais e os desafios lá na expansão da Hot Wheels para você ganhar pontos extras Aqui a gente tem um Paganizonda, que é um carro muito bom na classe S1 e cara, o pessoal mandou para mim umas imagens aqui e pelo que eu entendo os desenvolvedores vão tirar férias em janeiro e eles já adiantaram para gente aqui os eventos sazonais do mês de janeiro. Então vamos ver aqui se dá para gente extrair alguma informação aqui. Eu estou vendo que vai ser um evento sazonal em homenagem à Ford e a gente completando 80 pontos vai poder pegar esse MG6 X Power que é um carro semipista. Esse aqui não é de corrida, é um semipista e completando 160 pontos um única V2 esse V2 aqui até antes do leilão bugar aí né eu não sei como é que tá o leilão esse carro é muito raro muito difícil de achar aqui no primeiro evento de verão do mês de janeiro a gente vai poder pegar esse Megane RS 250 esse carro eu tinha quase certeza que ele tava no jogo né mas provavelmente deve ser um carro reciclado do Horizon 4 né e completando 40 pontos a gente vai poder pegar esse carrinho da Hot Wheels que eu acho que não é raro. Porque no leilão tem como pegar e na roleta também, né? A gente tem ali os desafios do Forza Tom, desafios diários para você ganhar pontos para você comprar os carros na loja do Forza Tom. Na sequência, temos corridas online para pegar um Ford Mustang S5, que não é um carro muito competitivo. é Lab, um radar de velocidade, uma área de velocidade, uma corrida de rua e uma corrida de rali, uma corrida de cross, um evento de tirar foto, um desafio no modo online valem dois pontos, né? A gente tem ali um coletivo acionável e a gente tem um modo rivais ali com o um carro da Hunica e com aquele carro elétrico da Ford que fazendo o evento de modo história da Ford você já pega ele dois desafios da expansão da Hot Wheels essa aqui vai ser a loja do Forza Tom pelo menos esse Hunica é muito bom né para fazer os desafios dos eventos sazonais Aqui a gente tem o segundo evento sazonal do mês de janeiro, que é o de outono. E completando 20 pontos, a gente vai poder pegar... Agora esse aqui é de corrida, hashtag 20MGMG6. Esse modelo de corrida aqui eu já fico meio assim, porque eles vêm com muita aderência e pouca potência, né? Se vir classe A, meu Deus. Mas vamos torcer para ele ser bom. Completando 40 pontos, a gente vai poder pegar uma Ranger Raptor. Não sei se é raro esse carro. Temos ali desafios do Fosatol e os desafios diários. Na sequência a gente tem Horizon Arcade, a gente tem aqui corrida online de rally, a gente tem jogos da playground, placa de perigo, radar de velocidade, desbravador. Temos três corridas aqui, a gente vai poder pegar um Ford UTE 2014, um Ford Focus 2003, um Ford Mustang 2018. Desafios de tirar fotos. Os dois modos rivais sempre vão valer em toda a temporada e os eventos da expansão da Hot Wheels. Loja do Forza Tom aqui nada para mim interessante, esses carros aqui eu já tenho no jogo, é muito fácil de ter na sequência, agora esse carrinho aqui, esse Renault Clio 2016, esse não tem no jogo não. Esse aqui é exclusivo. Aquele outro eu já não tenho certeza, mas deve ser exclusivo também. 20 pontos a gente pega ele. 40 pontos o Ford GT, que é um carro que é easy de pegar no leilão, né? Mas é um carro muito top o Ford GT. Desafios do Forza Tom, desafios diários do Forza Tom. Temos corrida online para pegar um Ford Mustang 2016, só é bom tração traseira, evento é 20... Lab. Temos um desafio de área de drift e um desbravador. Corrida de rua para dar um Ford Escort 77. Corrida de rally para dar um Ford Mustang 93. Temos uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto. Temos o eliminador, os dois rivais e os eventos da expansão da Hot Wheels. A loja do Forza Tom para mim não me interessa esses carros aqui, não é interessante para mim. O último evento do mês de janeiro vai dar um Renault Clio 2010. Esse carrinho edição Forza no Horizon 4 era muito apelão. E um Ford Fiesta da Runiga completando 40 pontos. Esse carro não sei se é raro, acho que não. Desafios do Forza Tom no canto. Corrida online vai poder pegar um Ford Escort 92. Jogos da Playground vai dar um Ford RS200. Placa de perigo. Área de velocidade, radar de velocidade. Temos uma corrida de velocidade, ele vai dar um Ford Mustang GT500 2020 carro muito bonito. Corrida de cross a dar um Ford Raptor. Corrida de rua vai dar um Ford Mustang 65. Temos um evento do Horizon Tour. Desafio de tirar foto. Os dois rivais. Eventos da Hot Wheels. Loja do Forza Tom, Para mim não vai ser interessante. Esse running aqui é o V1, né? E a gente vai poder pegar o V2, que é mais raro. E aqui a gente tem a pista do update do mês de fevereiro, novos carros eu sei que vai ter, colecionáveis, agora o restante ali não dá pra gente saber ainda o que são esses novos itens, tá? Então fica ligado no canal que quando eu souber de mais informações eu vou trazer aqui para você. E aí, o que você achou desses dois updates do mês de dezembro, mês de janeiro? Deixe nos comentários, espero que tenha gostado. Lembrando, tá na promoção Need for Speed lá na Global Cards, o link tá na descrição. Até o próximo vídeo.